Várias entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público e a Polícia Federal, assinam digitalmente os programas usados na totalização das eleições. Além disso, elas também participam da cerimônia de lacração desses programas. E isso é fato. As urnas eletrônicas emitem o boletim de urna com todos os votos dados naquela sessão eleitoral assim que a votação é encerrada. E isso, Impede a manipulação de uma eleição. Esse é outro fato. Russos avisando o exército brasileiro sobre uma possível fraude nas eleições daqui, isso é boato, que já foi até desmentido pelo Ministério da Defesa. Sabe o que é fato? O boato por meio de fontes seguras.